Senhores, estamos vivendo na ditadura, obrigaram a gente a sair do QG, e outra, não querem deixar a gente embarcar nos nossos ônibus, é nos ônibus deles, pra onde eles estão nos levando, só Deus sabe.